com esse olhar de profeta, com essa cara de profeta que eu sei que você tem, diga para ele, Deus vai cumprir, todas as promessas, que ele fez para você, Aleluia. Querido, guarde bem o que eu vou te falar agora Passa o tempo que passar Não, eu tenho que falar isso Eu tenho que falar Porque a minha vida, o meu ministério É baseado debaixo das promessas de Deus Eu não estaria aqui se eu não tivesse promessas Teria viajado esse Brasil inteiro já Fora do Brasil, vários países com cinco CDs gravados Um CD que já alcançou 300 mil cópias vendidas Esse um CD novo Que foi indicado em seis categorias No troféu talento Tantas coisas que Deus tem feito Eu tenho ficado assustada Admirada e perplexa Do que Deus está fazendo No meu ministério Sabe por quê? Porque um dia eu recebi uma promessa de Deus Promessa de Deus. <risos> lá quando eu morava na roça, quando criança, trabalhando ali com a minha família, e Deus usava pessoas de longe para ir lá onde eu estava e dizia, filha minha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, te levarei um lado outro deste Brasil e fora dele, eu vou soprar teu nome. E tu vai ver o que eu vou fazer através da tua voz. E eu falava, Deus, é impossível. Como eu vou sair daqui deste lugar tão difícil? Como eu vou gravar CD? Não tem condições. A minha família é pobre financeiramente, não tem condições. Mas Deus usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Você crê nessa palavra? Irmão? E Deus me tirou de lá para mostrar que Ele é Deus. Muitos não acreditavam, criticaram, jogaram pedra, caluniaram, calúnia mesmo, dizendo: você não vai dar nada, você vai morrer aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Ai irmão, mas Deus ele é fiel Ele não é um homem para que minta E nem o um filho do homem Para que se arrependa Este é o nosso Deus Ele não tarda na sua vida Querido Se ele prometeu que vai usando aqui agora eu vou dar lugar oh, Aleluia Eu estou arrepiado aqui da planta dos pés Até o lado da cabeça Porque eu estou sentindo que Deus vai levantar a gente aqui Das cinzas e do pó Deus vai colocar o as novas nos teus pés Vai te colocar uma roupa nova, meu querido Vai colocar um anel novo no teu dedo para vai Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez para você. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as promessas de Deus não vai passar. Há um lugar, um lugar onde ninguém pode chegar. Chegar lá no fundo da tua alma Um lugar que ninguém conhece Mas eu te conheço O Senhor conhece, querida O teu deitar e o teu levantar Ele tem visto a tristeza do teu coração Por uma grande frustração que tu teve na vida mas Deus mostra para mim assim: que Ele vai te dar um presente, que vai alegrar o teu coração e a tua vida vai mudar completamente. Porque Ele é o teu refúgio, não o homem. Tu sabe que não pode esperar felicidade de homem algum, porque o Senhor é a tua felicidade. E só Ele pode trazer a felicidade que almeja o teu coração. Aparentemente parece que tá tudo bem, tudo certo Mas eu conheço a aflição do teu coração E crê somente em mim porque eu vou fazer tudo novo na tua vida Porque eu te chamei para cantar o hino da vitória Eu te chamei porque tu és a minha ungida E através da tua voz tu vai ver o que eu vou fazer ainda porque eu te chamei para uma grande obra e tu sabes disso. Somente digo de assim: descansa em mim, deleita-te em mim, e saberás que eu sou Deus que toma a primeira base, que toma o primeiro lugar na tua vida. Eu assumo o primeiro lugar a partir de hoje, e tu vai ver o que eu vou fazer contigo tudo diferente. Levanta a tua mão, dá um braço de vitória Porque Jesus está falando Isso que é Deus, o é mal. Isso é que é Deus, o é mal. Isso é que é Deus, isso é que é Deus Isso é que é Deus, levanta a mão Isso é que é Deus, isso é que é Deus isso é que é Deus, é lembra? Isso é que é Deus, isso é que é Deus. O Deus que cumpre promessa, o Deus que cumpre promessa, o Deus que não fala Isso é que é Deus, isso é que é Deus, isso é que é Deus, isso é que é Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus Quando você não tiver mais forças para orar Somente dobre os teus joelhos E chore na presença do teu Deus Derrama as suas lágrimas na presença do teu Deus Porque Ele te ouvirá Amigos podem te abandonar, todos podem te deixar sozinhos pelo caminho, mas o teu Deus não te abandonará, Ele não te abandonará, Ele é o teu Deus, Então somente confia no teu Deus, porque o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel.